Olá, eu sou o professor Ivan Claudio Guedes e seja muito bem vindo ao meu canal. Aqui estamos apresentando uma lista com oito vídeos tratando das tendências pedagógicas. Essa lista é uma parceria entre o canal do professor Ivan Claudio Guedes e o canal Nossa História. No canal Nossa História você terá um aprofundamento sobre os aspectos políticos e sociais que embasaram e contextualizaram as tendências pedagógicas que conhecemos. Espero que esses vídeos lhe tragam uma grande reflexão e que ajude nos seus estudos. Aqui nas descrições do vídeo eu vou deixar outros links para textos e para acessar todos os vídeos. E não se esqueça, por favor, de curtir comentar e indicar aos seus amigos. Neste vídeo vamos tratar da última tendência pedagógica estabelecida pelo professor Saviani e pelo professor Lucchesi. É a tendência progressista crítico social dos conteúdos. Lembrando que para embasar toda essa discussão nós estamos utilizando os livros Filosofia da Educação, do professor Cipriano Lucchesi, e Democratização da Escola Pública, a Pedagogia Crítico-Social dos Conteúdos, do professor José Carlos Libânio. Bom, vamos lá, o nome dessa tendência já é sugestivo, ela é crítica e entende que o conteúdo deva ser indissociável da realidade social. O conteúdo deve ser vivo e concreto e deve-se trabalhar no sentido de eliminar a seletividade social e torná-la democrática. Se a escola é parte da sociedade, ela deve agir no sentido de transformá-la e não de reproduzi-la. Sendo assim, essa linha de pensamento vai agir no sentido de usar a escola como ela é mas garantindo a educação de qualidade para todos e a apropriação de conteúdos que tenham sentido na vida dos alunos. Que deve então preparar os alunos para o mundo adulto e suas contradições, preparando o aluno para uma participação organizada e ativa na democratização da sociedade. Essa forma de pensar educação não deixa em lados opostos as culturas eruditas e populares. Elas assumem aqui um caráter de continuidade em que se passa de experiência imediata e de desorganizada ao conhecimento sistemático. Os conteúdos trabalhados devem ser constantemente reavaliados diante da realidade social em que ele está inserido. Não basta que o conteúdo seja ensinado. Como bem deixa marcado o professor Luquezzi, é, ele deve ser bem ensinado e ter significado para a sociedade. Aqui é preciso tomar muito cuidado para que não se caia numa pedagogia ideológica simplista como acontece, por exemplo, com a pedagogia tradicional. Primeiro vem o saber. Para que o aluno consciente desse saber possa utilizá-lo de forma prática e consciente na sociedade ou seja o seu engajamento político ser engajado politicamente significa se apropriar do saber se apropriar do conhecimento e utilizá-lo de forma prática para isso o professor deve fazer uso de métodos de trabalho que ofereçam aos alunos a oportunidade de reconhecer nos conteúdos o auxílio e o seu esforço de compreensão da realidade, ou seja, a prática social. Isso é bem diferente do ensino direto e impositivo da pedagogia tradicional. E também é bem diferente da descoberta, a investigação livre ou expressão das opiniões, como se o saber pudesse ser inventado pela criança, como acontece na pedagogia renovada. O trabalho do professor ele se dá a partir da relação entre a realidade do aluno, isto é, a prática vivida, e o conteúdo proposto pelo professor. A aula vai começar pela constatação da prática real, havendo em seguida a consciência dessa prática no sentido de referi-la aos termos dos conceitos e conteúdos propostos na forma de um confronto entre a experiência e a explicação do professor. Como afirma o professor Lucchesi, ele vai, vai se dar ação à compreensão e da compreensão à ação até chegar à síntese, o que não é outra coisa senão a unidade entre a teoria e a prática. O professor dentro deste processo, ele é um motivador pela aprendizagem mas um motivador crítico e não um professor que vai deixar os seus alunos aprenderem sozinhos como na pedagogia não diretiva nem um motivador que vai estimulá los com recompensas e punições como na tendência tecnicista ele será um motivador que vai orientar os seus alunos a partir das trocas culturais entre ambos a propósito essa tendência, ela entende que o professor e seus alunos possuem bagagens diferentes, são de gerações diferentes. O professor aqui, ele possui uma formação, ele possui mais idade e cabe a ele fazer essa análise dos conteúdos em confronto com as realidades sociais. O aluno, dentro desse processo, ele participa da busca pela verdade, ele não está excluído, porém, é, ele não é deixado à própria sorte do seu aprendizado. O aluno se reconhece nos conteúdos de forma com que ele possa ampliar a sua própria experiência. Bem, por fim. O que se considera, o que se espera de um professor que se atente para as características dessa pedagogia crítica social dos conteúdos é que ele consiga fazer a relação entre o conteúdo escolar e a vida dos seus alunos, de forma com que o aluno saiba como utilizar esses conteúdos em benefício da sociedade, partindo para sua transformação e contribuindo com a democratização da sociedade e com atendimento aos interesses e necessidades das camadas populares da sociedade. Você pode se aprofundar nesses estudos sobre a pedagogia crítico-social dos conteúdos a partir dos estudos de Snyders, Henry Giroux e de brasileiros como, por exemplo, o professor Dermeval Saviani, José Carlos Libânio e do professor Lucchesi. Bem, este é o último vídeo que apresenta as tendências pedagógicas. A partir dos seus comentários, das suas críticas e das suas sugestões, é, eu pretendo produzir outros vídeos discutindo as tendências apresentar já estão apresentados agora é importante a gente discutir né? ver o que a gente pode aproveitar de positivo e de negativo de cada uma das tendências apresentadas é muito importante nós estudarmos as tendências e verificar com muita cautela e preferencialmente sem paixões ideológicas o que cada uma possui de positivo e negativo. Também precisamos entender que essas tendências elas se manifestam na prática escolar atual, já que o que temos hoje é resultado da história da economia, da história da sociedade, da cultura, enfim, é a confluência de diferentes interesses e concepções ao longo da história que resultou no que temos hoje. Se a educação no Brasil é como ela é, ela é por causa das escolhas que fizemos no passado. Agora, por isso, se queremos realmente dar um rumo para a educação no Brasil, precisamos sim compreender as tendências pedagógicas e desenhar aquela que mais pode contribuir com o desenvolvimento da educação e do nosso país. Não se esqueça de curtir e comentar este vídeo, veja nas descrições do vídeo aqui embaixo os links para outros textos e também para acessar o canal Nossa História e compreender melhor esses temas. Eu espero de verdade que esta série tenha te ajudado a, a, a entender um pouco mais sobre as concepções ideológicas de escola e de educação e espero realmente que esteja te ajudando. Por favor, indique este vídeo aos seus colegas, deixe seus comentários, coloque suas críticas, aponte suas sugestões e é um imenso prazer ter recebido você aqui ao longo de toda essa discussão.